Eu sou a Thay e esse é o Isso é Comida. E hoje a gente vai aprender a fazer um delicioso um risoto de beterraba com uma com crosta de gelim. Então, meus para acompanhar nosso risoto, a gente vai fazer aqui uns um sulazinhos de tilápia. Eu tenho aqui dois filés de tilápia e de tempero eu vou usar limão siciliano, um pouquinho de sal, páprica picante, alho, salsa, aqui tem uma clara e gelim. O que a gente vai fazer? A gente não rolo. A gente... Ixi! Fazendo E azeite de oliva. Primeiro eu vou começar a o nosso dente de alho. Fique. aqui. Eu já botei o dente de alho aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um temperinho. vai deixar esse peixe no tempero mais ou menos uns 15 minutinhos. Depois a gente vai fazer a crosta. E levar esse peixe para dourar. Então, tempera para dar um sabor mais gostoso. A gente tem aqui o alho. Eu vou tirar um pouquinho de limão. Muito cuidado na hora que for raspar para não pegar aquela parte branca da casca. Junto com as raspas, eu vou cortar meu limão e a gente vai botar o suco desse limão. Junto com o suco do limão, as raspas do limão e o alho, eu vou colocar a minha salsa. Aqui é só salsa picada. E eu vou temperar meu peixe. Ah, a páprica. Aqui eu estou usando páprica picante. Se vocês não gostarem muito de páprica, vocês podem usar pimenta do reino também. Eu acho muito páprica, então eu acho que fica mais gostoso. E dá uma misturadinha. Aqui eu tenho o meu peixe. Eu tenho dois filés de tilápia. Eu vou temperar eles com sal. Eu prefiro botar o sal direto no peixe, porque, sei lá, eu acho que eu sinto melhor a quantidade de sal que eu tô colocando. Mas isso é... não é... da minha cabeça. Você pode botar o sal direto no tempero. Dá uma misturadinha e coloca seu peixinho aqui dentro. Misturar ele no tempero. Você agora coloca a tampa, coloca um pouquinho de plástico filme, leva pra geladeira e deixa uns 15 minutinhos só para ele ficar mais gostosinho e pegar bem o sabor do tempero. fazer nosso risoto. Para isso a gente vai precisar de arroz, eu estou usando arroz arbóreo aqui, queijo parmesão, cenoura, beterraba, vinho, azeite, sal e pimenta do reino e o um fundo. Ah, a precisar também de um pouquinho de manteiga que a minha já está aqui na panela. Só para lembrar os ingredientes, vão estar aqui na descrição do vídeo e também vai ter um post mais completinho lá no, na página do nosso site, issoacomida.com, é depois vocês podem acessar lá. Aqui eu estou ligando o fogo e a gente vai começar a derreter a manteiga. Junto com a manteiga, um pouquinho de azeite. Mais ou menos uma colher de sopa de Eu estou fazendo aqui uma quantidade que serve bem duas pessoas. Se vocês quiserem fazer mais ou menos, ou para uma pessoa só para não para fazer. É só usar metade dos ingredientes. Se quiser fazer mais, é só ir duplicando até a quantidade de pessoas que você quiser. gente, eu coloquei aqui minha cebola para dourar, é, a cebola já está douradinha, com a cebola dourada a gente vai adicionar os vegetais, que são a beterraba e a cenoura. Aqui eu estou usando uma beterraba e uma cenoura pequena, a gente vai dar uma refogadinha nela junto com a cebola agora. Então, a gente está aqui refogando a beterraba com a cenoura e a cebola, uma coisa, se vocês não quiserem colocar a manteiga, vocês podem fazer esses outros só com azeite, eu sei que a gente tem muita gente que tem problema com lactose, então 100% dá para fazer só com azeite e no final você pode substituir o parmesão por um queijo sem lactose, E usar aí um prato 100% de lactose de, de, sem problema nenhum. E agora eu vou colocar Sempre mexendo o tempo todo, o riso tem que mexer o tempo todo, esse é o segredo pra ficar gostoso. Agora vamos colocar nosso vinho. Só para lembrar que eu tô usando o um vinho tinto aqui, mas o mais tradicional seria usar o um vinho branco. E quanto o vinho? Por favor, pensem é assim. Se você não beberia um vinho ele não entra na sua comida? Quando você for escolher um vinho que você já coloca na comida pensa, eu bebo este vinho? eu gosto deste vinho? se sim, a resposta é ah, então eu posso usar ele para cozinhar se a resposta for, não pensa assim, se ele não é bom para beber também não é bom para comer então esse é o processo dos nossos fizemos. a gente começou refogando todos os ingredientes você vê que o vinho já dá um, uma cozinha no grão de arroz junto com a beterraba, né? Ficou uma cor bem bonita esse risoto. E, como eu estava falando, a gente começou, a gente só refogou nossos ingredientes todos. Agora a gente vai começar a adicionar um líquido. Qual é o líquido? Eu estou usando aqui o fundo de legumes que eu ensinei vocês a fazer na, no vídeo passado. Sobre o fundo. O ideal é que ele esteja em outra, em outra boca de fogão, do seu lado, cozinhando o tempo todo. Porque ele tem que entrar quente aqui na panela para cozinhar o arroz. Eu vou começar a colocar aqui. Mas se esfinge, aí, que o meu fundo aqui está na panela também, Mas é certo. Por quê? Aqui ele está super quente, ele acabou de sair do fundo, ele acabou de ficar pronto. Eu não tenho dois, duas bocas aqui, então a gente vai improvisar, mas a mesma terra. E é isso. Você coloca duas conchinhas, mexe bem até secar. Quando você vê que está secando, coloca umas duas conchinhas, mexe bem, continua. Conchinha, mexe secou, bota mais líquido, até o arroz estar no ponto. Então, gente, como eu falei, é só ir colocando concha de caldo e mexendo o tempo todo, secou, bota mais um pouquinho, até seu arroz chegar no ponto. Meu arroz aqui ele já tá quase no ponto, eu vou deixar ele assim, porque a gente vai finalizar o peixinho que vai junto com o isoto. E agora, para finalizar, eu coloco só... Queijinho ralado. Eu coloco queijo ralado. É, eu já testei aqui o sal, meu risoto já tá bom de sal, isso vai ao gosto. E o ideal do risoto é que ele seja servido ao dente. É, eu vou pegar minha manteiga rapidinho para finalizar também. A manteiga que vai para finalizar o risoto, ideal que ela esteja gelada. Porque assim ela vai dar um pouquinho mais de brilho e um pouquinho mais de cremosidade pro seu risoto. Junto com o queijo, que também ajuda a dar cremosidade. E é isso, agora é só terminar de mexer aqui até dissolver toda a manteiga e tá pronto. Vamos fazer o um peixinho. Então, meus lindos, eu tô aqui com o nosso peixinho, ele já ficou bastante tempo. Eu deixei 15 minutinhos, o tempinho que eu tava fazendo o risoto, ele na geladeira. E agora a gente vai só passar um lado dele na clara de ovo. É só um lado, tá? A gente pega ele aqui. E esse lado que foi pra clara, a gente coloca no gengelinho. para ter certeza que tá sua costinha de angelim. E agora eu tenho a panelinha aqui. Ela tá com azeite. Só azeite. Tá aqui esquentando um pouquinho já. A gente vai colocar o peixe do lado que tá a crosta dentro da panela. Então, meus lindos, é isso. Eu já senti meu arroz aqui, meu peixe. meu risoto de beterraba, vocês veem que ele fica com uma cor linda, eu sou apaixonada pela cor desse risoto. E agora, eu deixei meu peixinho 3 a 4 minutinhos de cada lado, é, na hora que você vai virar o primeiro lado, você tem que virar com bastante cuidado pra ele não danificar a crosta. O meu aqui, tá 90%, não tá 100%, mas é isso, esse é o resultado dele. O peixe é só isso, botou 4 minutinhos, virou, mais 4 minutinhos, tá pronto sabe junto com o risoto. Então, tá na hora da verdade. Vamos descobrir se esse daqui tá bom mesmo. Peixinho, risoto... um. Essa crostinha de gerim. Ela faz assim muita diferença. O risoto espetacular, gente. Eu acho que é um dos melhores risotos da vida, é sério. Além dele ser lindo, porque não tem como um negócio naturalmente com a cor bonita dessa. Eu vou parar com ele. Mas tá muito bom. Muito bom. É isso meus lindos, essa foi é a nossa receita de hoje, nosso risotinho de beterraba com cenoura com vai com crosta de gergelim e eu espero que vocês tenham gostado, só pra lembrar mais uma vez a receita vai estar tá toda aqui na descrição do vídeo e a receita mais completinha vai estar tá lá no blog www.seacomida.com, vocês podem acessar, é, vai ter todos os ingredientes, tudo certinho Se você gostou desse vídeo, dá seu like, eu vou gostar muito de recebê-lo é, Se inscreve no canal pra gente continuar produzindo conteúdo e nos segue nas nossas redes sociais, ela não está listada aqui em algum cadinho do vídeo, apareceu. É isso, eu espero que tenha gostado, um beijo e até a próxima.